Boa noite a todos que acompanham o Metrópolis. Eu sou Isadora Teixeira. Recebo aqui no estúdio do Metrópolis Entrevista, deputado distrital Fábio Félix. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigada, Isadora. Muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço. Deputado, na segunda vez eleito, né? Foi reeleito agora. O senhor fez história com 51.792 votos maior número que um parlamentar já recebeu. O senhor ficou surpreso? Fiquei bastante surpreso. Na verdade, era um número que a gente não imaginava. né? Foi uma votação muito expressiva. Ter sido o parlamentar mais votado da história da Câmara Legislativa do DF é realmente um feito e eu me orgulho muito porque não é um trabalho meu, não é só o Fábio Félix, mas é um trabalho coletivo, né? é um trabalho de muitas mãos, um trabalho de fiscalização, um mandato sério, um mandato que trouxe pautas para a Câmara Legislativa que não tinham espaço né, numa história mais recente da Câmara, com muita independência, fiscalização. Eu acho que isso que a população do DF consagrou nas urnas, isso me honra. A ficha não caiu ainda não, mas eu estou muito feliz com esse resultado. Bacana. É, agora, você preparando para finalizar o primeiro mandato, né, o que, que o senhor pretende fazer aí nesses últimos meses? Ainda é tem muita mandato? coisa para fazer, nós temos que aprovar o orçamento esse ano. A gente sabe que final de governo, os governos costumam mandar muita coisa nessa reta final. É muita matéria, então tem pauta territorial, questão fundiária que pode chegar na Câmara Legislativa ainda. PP-Cube, né? PP-Cube pode chegar ainda. né Eu acho que precisa de mais prazo. O ideal é que a discussão seja feita das grandes matérias numa nova legislatura. Porque agora isso fragiliza o debate público, porque tem muitos parlamentares que não conseguem, não vão continuar, né? Porque não conseguiram se reeleger. Então acho que é importante deixar isso para a próxima legislatura. Mas essa vai ser uma luta. Tem a aprovação do orçamento ainda de 2023, que vai ser uma discussão importante na Câmara, e nós vamos continuar fazendo um trabalho impecável, um trabalho cotidiano de fiscalização das ações do governo. Fábio, você recebeu aí mais de 51 votos votos, né? como eu disse, maior número aí que um deputado recebeu, mais mais bem votado. Depois do senhor veio Chico Vigilante, que é do PT, e depois Max Maciel, que é do PSOL, também o mesmo partido ao Sim. qual o senhor pertence. O fato de dos três deputados mais bem votados para a Câmara Legislativa serem de esquerda, diz o que para o senhor? Como é que o senhor analisa essa situação? Eu acho que é um recado importante. Primeiro, assim, o fato de ter sido mais bem votado da história, eu acho que é um recado de que há um espaço para um campo progressista se organizar no DF. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem figuras como a Damares, que é extremamente conservadora, que tem uma pauta, do meu ponto de vista, muito atrasada, que foi uma ministra de uma qualidade muito ruim, para a coordenação das políticas públicas, e agora a gente tem a possibilidade na Câmara Legislativa, que é na execução direta ali da fiscalização do governo, de ter um parlamentar que tem um trabalho de defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos serviços públicos, e eu acho que isso é muito expressivo. Tem um segundo ponto que eu acho importante, que é o fato de eu ter sido o primeiro LGBT assumido, eleito deputado distrital. Não que isso resuma a minha existência, a minha pauta, o meu trabalho, mas eu acho que é simbólico, porque num momento onde há tantos ataques e violência contra a população LGBT, a gente tem a possibilidade de ter um LGBT sendo o mais votado da história do DF. Então acho que isso é muito expressivo, isso passa um recado importante de enfrentamento à, à LGBTfobia, de enfrentamento à violência. Eu, eu dizia hoje na Câmara, na, no pronunciamento, agradecendo os votos, que eu ocupo um dos cargos mais importantes da cidade, que é o cargo de deputado distrital, mas eu penso duas vezes na rua se eu vou dar a mão para o meu companheiro, com medo de sofrer violência. Então essa é a sociedade que a gente vive, que nem o nosso afeto a gente pode exercer ainda é, com plenitude. Então eu acho que é muito importante esse recado que as urnas mandam agora. E eu fiquei muito feliz com a reeleição do deputado Chico Vigilante, que era o líder do meu bloco, é um deputado muito combativo na Câmara Legislativa do PT. Fiquei muito feliz que agora eu tenho bancada, né, o pessoal tem dois parlamentares, então o companheiro de luta... Max Maciel é, é da Ceilândia, é alguém que defende a periferia, mas é extremamente qualificado em muitas pautas e vai ser um deputado distrital muito expressivo na Câmara Legislativa. E a gente elegeu outros deputados de esquerda, né? como o deputado Gabriel Magno, agora eleito, o Ricardo Vale que volta para a Câmara, a deputada eleita Deise Amarilho, do PSB. Então são deputados que eu acho que vão ajudar nessa reflexão da defesa dos direitos. Uhum. O senhor foi presidente, ainda é, né, presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara Legislativa, presidiu a CPI do Feminicídio, uh, agora para um segundo mandato, questiona. o que, é que o senhor acha que ainda deve ser, que na verdade, o que, é que o governo tem que fazer para resolver aquelas questões é, que a CPI do Feminicídio apontou e o que o, que o senhor vai cobrar para que seja feito? Claro, Ó, primeiro a CPI foi um trabalho extraordinário, foi um trabalho feito com muitas mãos também, e um trabalho importante de mapeamento da, da situação da violência contra a mulher no Distrito Federal e da rede de atendimento à violência contra a mulher. Então foi um trabalho muito importante, que durou mais de um ano. A gente visitou praticamente todos os serviços dessa cidade, a gente viu os problemas de perto. Aprovamos leis importantes como a assistência aos órfãos do feminicídio, que são mais de 200. A gente tem um bom de feminicídio na cidade e o feminicídio precisa de visibilidade para a gente poder combatê-lo, alertar o estado dos problemas do feminicídio. Diferente de como o governador Ivanês Rocha quer fazer, porque no debate, como governador, ele disse que queria talvez trazer para a invisibilidade, não poder noticiar, a imprensa não poder noticiar feminicídio, que é um absurdo completo. Então, nós fizemos mais de 80 recomendações, entre elas, fortalecer o PROVID, que é um programa da Polícia Militar de Monitoramento das Mulheres que estão em alguma situação de risco, que é ter um manual para essa análise de risco também das mulheres, o acompanhamento da medida protetiva de urgência. Você sabe que a mulher tem uma decisão judicial, mas não é suficiente um papel. Tem que ter um monitoramento, um acompanhamento. Tem que ter grupo também para os homens né, que, tão, que começam o um ciclo né, de agressão, tem que ter um grupo de reflexão, uma intervenção que seja pedagógica, além da responsabilizadora. Então tem muitas recomendações importantes que, infelizmente, a, a, o governo do Distrito Federal, o Poder Público ainda não ouviu a contento. Uhum. É, o senhor pretende apresentar mais algum projeto de lei nesse sentido? É, de apoio aí é, no combate à violência contra a mulher? Como é que o senhor tem pensado aí? Eu acho que cabeça? o nosso problema hoje não é relacionado à falta de lei. Nós temos uhum. leis importantes, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito distrital, de proteção à mulher. Eu acho que falta gestão pública. Falta uma Secretaria da Mulher com real capacidade articuladora das políticas públicas, de forma intersetorial, trazendo assistência social para a mesa, a saúde para a mesa, a educação para a mesa, a segurança pública para a mesa. E o meu papel nisso, como relator da CP de Feminicídio, que apresentou esse relatório, eu acho que é fiscalizar e cobrar do governo. Eu quero ser implacável nessa cobrança todos os dias do Governo do Distrito Federal. Uhum. É, a gente falou um pouquinho também a respeito dos direitos humanos, né? O que, que o senhor vê como o maior problema em relação a direitos humanos aqui no Distrito Federal? Primeiro, eu tenho uma, uma, um orgulho muito grande, assim, uma alegria da gente ter transformado a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa numa referência nacional. A comissão antes recebia de 40 a 80 denúncias por ano, agora recebe mais de mil denúncias. Então é uma comissão muito ativa em várias pautas. A gente tem vários gargalos, mas eu vou citar uma que eu acho muito importante, que é a fiscalização do sistema prisional. Toda a população acompanha todas as políticas públicas e sempre mede a efetividade da política, se os servidores trabalham, se não, se os resultados da, da, daquela política pública são positivos para a sociedade ou não. Na minha opinião, o sistema penitenciário ainda é uma caixa preta, porque nós temos muitos servidores públicos contratados, a gente tem um volume de recurso gasto, que é altíssimo, mas eu quero medir agora qual é a nossa taxa de ressocialização. Quantos presos dos 16 mil dessa cidade que estão presos no sistema prisional, eles estão estudando? Porque tem que estar estudando. Aqui eu saiba a gente tem menos de 2 mil internos que estão estudando. Os direitos humanos são garantidos, a política de ressocialização, óbvio que eles têm que ser responsabilizados pelo crime cometido. Isso é importante, a, a, a sociedade espera. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa priorizar a ressocialização, até porque essas pessoas vão voltar para o convívio social. Então precisa ter transparência nessa política pública e precisa ter dados para a gente entender se ela tem efetividade. É isso que a população quer. Seja a população que defende direitos humanos direitos sociais como eu, ou qualquer contribuinte, como se gosta de chamar, porque aquela, aquela política pública é paga com dinheiro público, com dinheiro nosso. Então a gente quer saber quais são os dados de ressocialização. Então é preciso melhorar esse sistema que a gente sabe que tem muitas violações, violações de direitos humanos ali acontecendo. Uhum. Como é que pode ser feita essa fiscalização? É Cobrando por meio da comissão? É, seria criada uma comissão especial? Como é que você acha que isso pode ser efetivamente feito? Eu acho que nós precisamos de uma ouvidoria externa para ouvir os problemas do sistema prisional, que não seja só dos servidores da casa. Eu acho que nós damos de um conselho plural que vai fiscalizar esse sistema sempre, a participação mais ativa do sistema de justiça, nós precisamos envolver outros órgãos da cidade e órgãos federais para entender a realidade do sistema prisional. A gente precisa de outras políticas públicas lá dentro. Então nós temos 16 mil presos, menos de 2 mil estudando, e a gente também tem um problema gravíssimo em relação ao sistema prisional, que é a falta de atendimento psicossocial. A gente precisa de uma carreira no sistema prisional, que é uma carreira de psicólogas, assistentes sociais, pedagogos e pedagogas que vão atuar dentro das unidades prisionais. Porque sem atendimento sócio-psicopedagógico, que olha o todo, a gente não vai ter ressocialização que é isso que a sociedade espera desses, desses internos que passam um período lá dentro e é isso que esperam também dos servidores, da política pública. A gente sabe que existem excelentes servidores e existem péssimos servidores, como há em qualquer política pública, e serviço. Mas o que falta hoje é uma gestão de qualidade que ande para esse rumo o sistema prisional deve Uhum. É, o senhor falou ah, agora há pouco sobre a questão ah, de preconceito, né? Que ainda tem medo de sair na rua com o seu marido. Eu, eu, antes de ontem, quando a gente noticiou né, que o senhor foi o deputado mais bem votado aqui, é, o senhor deu aquela fala né, dizendo que um viado seu mais bem votado é, traz um recado forte, né? E nos comentários dessas matérias... As pessoas ainda vi alguns comentários muito preconceituosos, né? As pessoas falando, ah, é notícia de fim do mundo, é o fim dos tempos chegando. Uh, como é que o, o Estado, de uma forma geral, a, não só a Câmara Legislativa, né? Mas o Estado, o governo, o sistema judiciário, como é que ele pode atuar para que eh, essas pessoas, elas possam entender de fato a importância de se respeitar o próximo, né? Não, com certeza. Primeiro que é o fim dos tempos. É o fim dos tempos do preconceito, da violência, dos armários. Porque para os armários a gente não volta. entendeu? E agora vai ter viado mais votado da história do, da CLDF, como uhum. deputado distrital. Então as pessoas vão ter que engolir, se não querem aceitar. Mas nós somos muito generosos. A gente quer que todo mundo aceite, se respeite, até porque a gente não quer violência contra ninguém. A gente só uhum. quer viver o nosso afeto com liberdade. E a gente hoje já tem decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. Uma que criminaliza a LGBTfobia, outra que garante o direito ao casamento para toda a população LGBTQIA+. Então a gente quer que a, a escola seja um espaço de reflexão sobre a questão de gênero e a questão de orientação e diversidade sexual no sentido da promoção do respeito e da diversidade. Isso é muito importante porque a escola foi um lugar muito traumático para mim. Eu falo, Isadora, porque eu vivi... Eu não gosto nem de lembrar, porque a escola foi um momento de violência, violência física, simbólica. Os professores, infelizmente, muitos naquele momento não sabiam lidar com o assunto. Eu era uma criança muito afeminada e aquilo me prejudicou. Eu não tinha na escola um espaço de referência, de acolhimento. Uhum. Isso é muito ruim. Então, quando a gente fala que quer debater essas questões na escola, o nosso viés e objetivo é que o debate seja feito para alcançarmos mais respeito enfrentamento ao preconceito e à violência. A gente não quer que nenhuma criança... LGBTQIA+, adolescente, ele seja expulso da escola por não aguentar e não suportar esse espaço de tanta violência. Então a escola é o lugar de reflexão pedagógica da promoção do, do respeito da diversidade. É, é um espaço de promoção dos direitos humanos. Então não tem outro lugar. A gente só vai transformar a próxima geração inteira, que já vem se transformando, porque eu visito as escolas e já vejo um clima muito maior de respeito à população LGBT desde a adolescência. Mas eu acho que a gente precisa ter isso como política pública dentro das escolas do Distrito Federal, e é algo que eu vou lutar. Quando cada um desses fundamentalistas, que às vezes fazem um ofício cínico, perseguindo um professor que discutiu a questão LGBT, vai ter um ofício nosso, vai ter uma visita nossa, porque hoje no Brasil é permitido debater esse tipo de questão na escola, sem fantasma, porque eles criam um fantasma que é a ideologia de gênero. Só que a ideologia de gênero, como conceito, ele não existe. Não existe ideologia de gênero. Existe a questão de gênero e existe a igualdade de gênero que as mulheres e a população LGBTQIA+, lutam para alcançar. É isso que existe e é isso que a gente quer ver dentro da escola, não para tornar ninguém algo Diferente do que é, mas para que todos possam se respeitar. Uhum. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? O senhor teve uma forte atuação aqui no Distrito Federal eh, durante a pandemia do coronavírus, né? A gente ah, ainda está enfrentando, né? Mas o, o pico, o período pior aí de mortes, infelizmente, Sim. já passou. O que, que o senhor acha que ficou de legado, de aprendizado e de alerta para o Distrito Federal? O que, que precisa ser feito para melhorar a saúde aqui? Primeiro, eu estou muito esperançoso que a gente caminha para o final dessa pandemia. A gente sabe que ainda tem mortes, ainda tem internações, tem problemas, mas eu estou muito esperançoso que a vacina tirou a gente desse lugar. E eu tenho muito orgulho de ter sido presidente da comissão da vacina, na Câmara, ter visitado as UBS, ter visto que o sistema de saúde lhe dá conta de fazer o processo vacinal. O governo que atrapalhou um pouco lá no início, sabe Isadora, que o governo colocou uma série de barreiras, agendamentos, e a gente teve que lutar para pra quebrar essas barreiras e a população está na rua, porque vacinação você faz com o povo na rua, em fila, na porta da UBS, com uma campanha bem feita. E os nossos servidores mostraram que eles têm capacidade de vacinar mais de 100 mil pessoas por dia. Então foi algo extraordinário a vacinação. Uma pena que o presidente da República tenha demorado para comprar a vacina, tenha, tenha negado as primeiras 80 milhões de doses da Pfizer. Era uma pena, porque senão a gente teria tido muito menos mortes no Brasil em relação à Covid-19. Eu acho que o nosso sistema de saúde precisa melhorar e muito. Precisa melhorar do ponto de vista da, do investimento, da contratação de servidores e servidoras, da priorização da atenção primária. Então a gente precisa ter as unidades básicas de saúde funcionando. A gente já tem 172 no Distrito Federal. A gente precisa ampliar a rede de atenção primária para alcançar todo o déficit. Porque a gente vai esvaziar um pouco a nossa rede hospitalar que é um atendimento de maior complexidade, e as pessoas vão começar a ser atendidas pelo médico da sua região. Esse é, esse é o modelo de saúde que funciona da melhor forma. A gente precisa que as cirurgias aconteçam de forma racional. Não dá para pessoa, as pessoas esperarem por cirurgia simples tanto tempo. Então elas precisam acontecer com a hora, a data marcada. As pessoas precisam ter um pouco de planejamento para isso, segurança de que aquele tratamento vai ser feito. É preciso um investimento massivo em equipamentos. As pessoas têm dificuldade de fazer exame no nosso sistema de saúde público. A gente sabe disso, a gente frequenta o sistema único de saúde hoje da cidade, sabe disso. E as alternativas que o governo do DF trouxe até aqui, elas não melhoraram a nossa saúde. Então o iges que era a grande alternativa do governo ibanês, ela não, ele não trouxe melhora para o atendimento em saúde na cidade. Então nós precisamos de um comando único, que é o sistema único de saúde gerido pela Secretaria de Saúde, mas que funcione com mais investimento público, com mais investimento em equipamento, com mais servidores, para gerar uma previsibilidade. Então a saúde dá para melhorar a saúde do Distrito Federal. E o investimento na atenção primária, que ela é fundamental para desafogar o atendimento hospitalar. O governador Ibaneis Rocha esteve aqui hoje né, e durante a entrevista ele falou que pretende mandar para a Câmara Legislativa aí, uh, um projeto para aumento dos servidores, mandar a previsão de aumento de 18% para todas as categorias divididas em quatro parcelas. O senhor que conhece o orçamento, acha que isso é possível? Eu acho que é possível aumentar ainda mais o salário dos servidores. Eu acho que a gente tem diferentes categorias que precisam de maior aumento ou menor aumento. Então nós temos categorias que já têm um salário muito alto, categorias de gestão do serviço público, e a gente tem algumas categorias que têm um salário muito baixo, como a minha. Eu sou da carreira sócio-educativa, que junto com a carreira da assistência social, a carreira de auxiliares de educação, a carreira de professores e professores, tem salários muito defasados. Então a gente precisa melhorar ainda mais algumas carreiras, e a gente precisa ver uma reestruturação de todas as carreiras, mas a partir desse olhar. Né? Cada carreira tem sua especificidade. E eu acho que o governador está colocando um bode na sala com esse anúncio dos 18%. Óbvio que todo mundo quer aumento. Mas, mais uma vez, ele está falando que vai dar um aumento de 18% parcelado em quatro anos. Como é que a gente vai confiar que vão pagar a segunda parcela se até ontem, a terceira parcela do aumento anterior do governo, Agnello Queiroz não tinha sido paga? Então, a gente não quer mais parcelamento, a gente quer 18% agora no contra-cheque. É isso que os servidores do Distrito Federal precisam, até para recompor o seu salário. Às vezes a população tem uma visão equivocada de que os servidores eles ganham altos salários. Nós temos servidores aqui do Distrito Federal que recebem dois, três, quatro mil reais e trabalham longas jornadas com serviços essenciais. Então a gente precisa de valorização séria e imediata. Não dá para esperar um parcelamento de 4 anos. A gente quer aumento de 18%, se a promessa está sendo feita, espero que seja cumprida. Mas a gente quer imediatamente esse aumento e um planejamento com cada especificidade de cada carreira. Porque as carreiras são muito diferentes e algumas estão muito defasadas. Então os professores do DF eles precisam de uma atenção especial. É uma carreira defasada. A assistência social ganha muito menos que outras carreiras. A carreira socioeducativa, então a gente quer um olhar especial para algumas carreiras. As de ensino médio, que estão defasadas há anos, não tem um olhar também do governo de prioridade. Então a gente espera que essa proposta de 18% não seja uma proposta para tentar desmobilizar a luta dos servidores e sua campanha salarial, mas que seja uma proposta real e que seja paga imediatamente. Uhum. É, o senhor falou né? a maioria dos servidores ganha pouco, mas existem aqueles... Poucos casos dos supersalários, né? algo polêmico, já foi discutido, foi inclusive liberado pelo Supremo recentemente pagamentos de supersalários em estatais que não são bancados diretamente pelo GDF, né? são autônomas. O que, que o senhor acha? Acha que daria para cortar esses supersalários? Acha que a Câmara poderia fazer algo sobre isso? Claro, o governo tem que mandar um projeto para a Câmara para cortar, não tem que ter supersalário, tem que ter teto e o teto tem que ser respeitado. Uhum. Né? As pessoas têm que ter um limite para ganhar no serviço público, essa é a lógica de funcionamento do serviço público. Mas isso aqui é uma gordurinha mínima do orçamento. É o mínimo do mínimo, mas isso tem que ser respeitado. O teto é algo que, é, que vai ser respeitado. Esse discurso, às vezes, ele é utilizado para dizer que os servidores ganham muito, mas a maioria dos centenas de milhares de servidores do Distrito Federal, hoje eu posso garantir para vocês que têm um salário defasado, trabalham muito, são muito dedicados e precisam de recomposição salarial. Deputada, olha, meu colega Matheus Garzon, ele pediu para eu perguntar para o senhor. O senhor teve hoje uma fala emocionada direcionada à deputada Arlete Sampaio, Sim. do PT. Ela está se aposentando e na, para a próxima legislatura haverá apenas quatro mulheres eleitas. Como o senhor vê isso? Ah, eu acho que falta representatividade, isso é um problema, né? Assim como eu luto pela representatividade LGBT da população negra, também lutamos pela representatividade de mulheres, a gente quer ver mais mulheres na política brasileira, na política do Distrito Federal. É uma pena, é uma perda para a Câmara na saída da deputada Arlete, porque ela é uma, é uma gigante, é uma deputada articulada, inteligente, qualificada. Já foi vice-governadora do Distrito Federal, né? E eu espero que as deputadas que cheguem, chegam agora na nova legislatura, possam contribuir também para os projetos da cidade, que a médio e longo prazo a gente possa ter muitos corpos, histórias de vida, diferentes identidades que nunca estiveram no poder legislativo entrando pela porta da frente, assim como eu entrei da Câmara do DF. Tá ótimo. Eu tenho pedido para todos que vêm aqui, todos os que foram eleitos, darem um recado para quem não votou neles, né? Ah, tá Já que bom. foram eleitos, queria que o senhor desse um recado aí. para tá quem certo. não votou no senhor, mas será representado Com também. Com certeza. Né? Não, eu vou dizer para todo mundo que não votou em mim. Primeiro, cometeu um erro, eu podia ter votado, viu? Segundo, dizer que eu vou honrar muito o meu mandato como parlamentar para todos da cidade. Não importa se votou ou não, vai ser um mandato independente, porque é, deputado e parlamentar não é feito para ser puxadinho de Governo do Distrito Federal. Parlamentar e Poder Legislativo é, é feito para atuar de forma independente. E vocês podem ter certeza, vai ser um mandato combativo, independente, com todo mundo trabalhando nesse mandato de forma coletiva para defender os direitos humanos, para defender os serviços públicos, para defender a liberdade e a democracia, que é isso que a gente tem defendido desde sempre no nosso mandato parlamentar. E a gente vai continuar fazendo isso com muita luta, com muita combatividade, articulado com movimentos sociais e com a sociedade civil organizada da nossa cidade. Contem com o nosso mandato. O Gabinete 24 da Câmara Legislativa é porta aberta para todo mundo dessa cidade. Fábio, muito obrigada. Viu Desejo aí um ótimo trabalho para o senhor nesse finalzinho de ano e nos próximos quatro anos como parlamentar. Muito obrigada, Isadora, pelo espaço, pela oportunidade do diálogo hoje. Obrigada e a vocês que nos acompanharam, um beijo e até a próxima.